Como vocês estão? Eu sou o Nicolas e sou técnico aqui na Manejo Bem. Hoje no nosso vídeo sobre as hortas verticais eu vou estar te ensinando a montar os seus vasos para logo logo você começar a cultivar suas plantas aí no conforto da sua casa. Nesse vídeo você vai aprender um pouco sobre o substrato e como você vai aplicar ele e montá-lo nos seus vasos. Então vem com a gente! Música Então, pessoal, já estamos com tudo aqui que a gente precisa para estar tá montando os nossos vasos. Então, a primeira coisa de tudo, que vocês podem ver é que eu estou com dois tipos de vaso aqui. O porquê disso? Você de casa, também, quando receber sua horta vertical, você vai ter dois tipos de vaso. Alguns vasos são separados de acordo com a sua função. Por exemplo, este vaso aqui, devido ao seu formato e seu tamanho, ele é mais propício, aí no seu caso, a estar tá plantando temperos. Como alecrim, por exemplo. Já esse mais comprido, ele é mais propício a você estar tá plantando coisas como alfaces, as hortaliças. Então fique esse detalhe. Os seus vasos vão precisar de uma camada de drenagem. Essa camada é o que vai impedir que as raízes das plantas que você colocar nele apodreçam. Essa camada ela pode ser feita de argila expandida, como está aparecendo aqui para vocês verem qual que é essa argila expandida. Cacos de cerâmica ou mesmo brita, pedras. A gente vai estar tá usando brita aqui mesmo. Você encontra em qualquer lugar. Além disso, fique atento que alguns vasos, eles vêm sem esses furos. Você tem que ir com um prego quente, esquentado na boca do fogão ou uma chave de fenda, ou uma faca, ou uma tesoura, e furar esses buracos aqui. Bem, depois de ter, você ter feito os buracos nos na sua, seus vasos, ter o material que você vai usar, seja argila expandida ou brita, você vai cobrir o fundo desses vasos com o material. Não precisa ser muito, tanto é que não pode... Tampar os orifícios, os buracos que você fez Que é onde a água vai estar sendo escoada Esse tanto aqui, não sei se vocês vão conseguir ver É o suficiente Você dá uma ajeitada E pronto Da mesma forma no nosso outro vaso Você vai Colocando Esse é até mais fácil Porque ele mostra os locais onde que tem os buracos Você ajeita tá, seu material, sua pedra e pronto. Agora a gente vai falar do substrato. O substrato, hoje em dia, você encontra substratos comerciais, como esse aqui que está aparecendo. Você encontra em casas agropecuárias, em locais que trabalham com esse tipo de material. Só você chegar lá e falar que você quer um substrato para plantio, que eles vão te indicar. Nesse caso aqui, esse substrato é um caseiro. Ele tem uma parcela desse substrato comercial e foi misturado com esterco bovino. Você também pode fazer uma mistura com terra, terra preta, com areia, um pouco de areia e esterco bovino também. Fica a seu critério. Mas antes de você tentar se arriscar com essas misturas de outros tipos de substrato, consulte seu técnica do bem. Ele vai te orientar sobre qual o melhor para sua região é Se é um, extrato comerci um substrato comercial ou um substrato que você mesmo pode fazer em sua casa com o seu substrato assim você pode hidratá-lo jogar um pouco de água nele você pode fazer isso com a mangueira, com o regador do jeito que você preferir e pôr a mão na massa mesmo, mexer esse substrato depois que você sentir que ele está bem úmido mesmo e tá bem soltinho E passa para os seus vasos. Não pressione muito o substrato. Deixe ele mais solto. Para ter mesmo essa entrada de ar. Você pode estar tá deixando meio centímetro aqui da boca do vaso livre. Lembre-se de não apertar muito a terra. Deixe ela mais solta. E tá pronto o seu vaso. Lembrando de atentar aos pontos. Se o seu vaso não tiver furado, você furar ele, colocar a sua camada de drenagem e depois o substrato. E aí, amiga aí de casa, gostou das nossas dicas? Agora você já tá sabendo e tá craque em como montar os seus vasos para sua horta vertical. Lembre-se, de consultar o seu técnico da Bem se você ficou com alguma dúvida. No mais é isso, no próximo vídeo você vai estar aprendendo a cultivar, isso mesmo, a plantar nos seus vasos aí na sua horta vertical. Por isso não perca ele. Curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comenta aqui também embaixo pra gente o que você achou desse vídeo. Nós te esperamos no próximo vídeo. Até lá!